Estou aqui de novo no site Reclame Aqui referente a Balão da Informática. E olha que interessante, que eu acabei de receber um cliente de João Pessoa Paraíba. Né? Comprou uma placa de vídeo e constatou que estava com defeito. E aí fez a reclamação no site Reclame Aqui. Olha só a resposta da empresa. Resposta da empresa. Você é um trouxa, sem U. Compra outra em outro lugar. Uma risadinha sem mais, sem mais, sem pontuação também, né? Equipe Balão da Informática. Uh, bom, depois a empresa tentou se justificar, né? Pedimos nossas desculpas pelo fato abaixo. Né? Depois tentar de novo. Ó, imensas desculpas ao senhor pela resposta inserida. Bom, mas o fato é que a resposta está aqui. E eu coloquei o link dessa reclamação aí na descrição do vídeo. Vocês podem clicar e conferir. E vai ficar eternizada nesse vídeo. Né? Então, assim, a minha opinião é a seguinte, não tem problema nenhum a, a empresa responder da forma que ela quer, como ela realmente acha né, que o consumidor tem que ser tratado. Quer dizer, o consumidor está voluntariamente comprando os seu, seus produtos né, e gastando seu dinheiro, né, achando que vai receber algo a contraprestação do serviço e recebe isso aqui. Não tem problema nenhum, na verdade ela faz um grande, ela presta um grande serviço a todos os consumidores, internautas aí, mostrando como ela trata o consumidor. Então vocês se lembram, né, quando eu tive problema, que eu tentei comprar uma fonte, isso aí já faz mais de um ano, muito tempo, e ela não tinha fonte estoque, né, e depois de fazer o vídeo ainda recebi uma carta ameaçando, né, uma, uma notificação extrajudicial dizendo que eu teria que tirar o vídeo, senão, ah, quer dizer, eu poderia sofrer as consequências legais, né? Ou seja, ela trata mal o consumidor, tenta censurar quem reclama, né? E continua aí com o mesmo tratamento de sempre. Então, pessoal, ah, deixem de ser trouxas, né? Sem u como ela escreve aí, você vê, bota no alfabeto funcional para trabalhar e comprem em outras lojas existem diversas outras lojas bem melhores que a balão da informática uh, e é isso vamos ver quem é trouxa né? não tem, como eu falei, não tem problema nenhum ela pode pensar isso, ela pode até se expressar eu até defendo que ela se expresse que é bom para todos, é bom para a gente saber quem é co como trata a balão, a balão da informática como ela trata as pessoas então não caiam nessa não comprem na balão da informática porque é a pior roubada que você vai entrar, né? evitem dor de cabeça, e claro, vai ter um monte de gente aqui embaixo defendendo a loja, mas assim, esse aqui é um fato concreto, não tem como negar isso aqui. Então, é, vamos, vamos ver se, se alguém vai ter uma justificativa para essa resposta, né? É, da mesma forma que a empresa pode chamar os consumidores de trouxas, os trouxas dos consumidores podem se recusar a comprar nessa loja, e aí a gente vai ver quem é o trouxa da história.